Hoje vamos começar o jogo fazendo alguns desafios do combo com Zang F no Street Fighter V. Neste primeiro tem que fazer o v skill com soco e chute médios. Depois tem que dar chute fraco e termina com o A com os três socos. Bem. Neste segundo Tem que segurar o V-Skill Até o final Para o Ryu bater na parede Depois tem que fazer o V-Trig Com um soco e chute forte Daí tem que pular Sem colocar para frente nem para trás Segurando para cima, aperta o soco forte O Zangief vai dar uma cabeçada Daí tem que emendar com o pilão Com os dois socos Vamos ver quem veio online agora Outra vez O Ryu você mantém a distância pra poder para poder dar o Hadouken dele. A jogada do Zangief é sempre enfrentado, enfrentá-lo, indo pra frente. Não dando espaço pro jogador. Conceito de estratégia. Em grego.. Estrategia. Ainda bem que ele errou aqui. O Shoryuki, quando o Oriá dá. Oh, quando o Zangief dá Oriá, o Shoryuki, ele. Quando o Ryu dá o Shoryuki, pega no Zangief. Não dá a saída. Ops. Ele tá com seis vitórias consecutivas. Porra! Tudo isso. Quer dizer que ele não perdeu nenhuma vez quando ele estava jogando online, viu? Seis vezes. É, só falta um risquinho para poder vencer. Ele solta o trigger dele, mas aí esse. Esse golpe acabei tá tomando. <risos> Eu vou pra frente mesmo. Porque, como o ZGF não tem magia, eu tenho que deixar ele num canto pra poder dar os meus golpes. Eu dou o, o pilão pra ele não ter vez. Ele saiu. Tá no meu agarro, qualquer golpe que o Zé faz, se dá o choru, choru que não tem da defesa, é, acaba pegando. Infelizmente, se você não defender no tempo certo, eu perdi. E felizmente. É, tá bom. Agora ele pegou os meus pontinhos. Nessa jogada temos a opção de ter a revanche, sabe? De voltar. Se o a pessoa. Se a pessoa quiser voltar e ele aceitou. Então com.. Como eu perdi, ele ficou com sete vitórias. <risos> Mas o importante é enfrentá-lo. E o que fica difícil, percebemos que fica mais emocionante a jogada. Aí você aprende muito mais coisas. E é importante. Você vê que ele tá recuando. E eu tô chegando mais perto dele. Ele já não tá mais lutando como antes, parece que ele tá prestando mais atenção e o que eu quero é que ele fique naquele canto pra eu poder agarrá-lo e não dar a vez pra ele. Tudo bem, ele saiu do meu agarrão. Meu, se a, se a pessoa não pular certo, acaba pegando o olho não tem jeito. E ele tá indo pro canto, ele já não tá mais tão confiante como ele tava na primeira jogada. É legal que o Zangief também tem essa abraçada, quando a pessoa pula, além do e ele pode dar essa abraçada. Opa. Poxa vida, fiquei tonto. Mas é isso aí. Não... Ele tá mantendo uma distância que é ótima pra mim. Ele agarrou pra ele não poder fugir Eu ia dar o um soco forte Mas eu fiquei segurando muito não soltei Acabou acertando o golpe dele Que bom Quando a pessoa faz a defesa ali num canto Achando que não dá nada O bom do Zangief é que ele agarra, né? Ótimo! Muito bem, Zangief. E aí a pessoa pula. Como eu falei, se não souber pular no momento certo, o Zangief dando oriá acaba acertando. Vamos ver se ele vai aceitar fazer a última jogada final. Muito bem! Eu subi de nível! Mais pontinhos! Chupa do ser tá que eu ia passar, eu matei, meu Deus, obrigado! Eu matei, mas eu tô orgulhoso de mim! E ele aceitou! Vamos para a próxima jogada! Ai! Muito emocionante! Opa! Tem que ter muita atenção aqui, porque com certeza ele não vai querer perder os pontos dele de novo. Opa. Ele já tá não tá jogando como antes. E melhor pra mim. Opa, ia dar uma cabeçada, não deu certo. Eu sempre dou esse pezinho para ir mais chegar mais rápido e poder acertá-lo. Quando eu fui dar a cabeça, a, a mão, né, comprida, o soco forte não deu certo. Começou ele a pelar. Opa! E aí eu tirei a vitória dele. Estou com uma vitória. Com certeza ele não vai deixar tão fácil assim. Fica aí segurando. Haha. <risos> Muito bem. O é, F, que é bom que a pessoa fica defendendo. Ah, não vou fazer nada, eu vou esperar aqui. Ele acaba agarrando, não dá vez não. Opa. <risos> Começou a se afastar e dar o Hadouk. E eu, como é uma vantagem pra mim, deixo ele num canto. Pra ele não conseguir sair e eu poder agarrá-lo. Opa, não pula não. Se não sabe pular certo, então deixa a vez. Vai. <risos> Eita, eu ainda deu uma zoada. <risos> é isso aí, ZegF. E eu venço mais uma vitória. O Imbatível. Muito bem.